Para gente entrar nesse assunto dos millennials, porque isso é que vai mudar um pouquinho. Pois é, eu tive a experiência agora nas férias do meu sobrinho, que ele joga enquanto está é, no telefone, é enquanto está falando com um amigo pelo headset, enquanto está conversando com você que está sentado do lado no, no sofá dele. Então, é uma geração que não consegue mais viver uma coisa acontecendo de uma vez só. Por vez. né? Você não lembra de quando coisas. você estudava para a prova? Acho que ouvindo no máximo eu fazia, duas não, eu fazia duas coisas. Então, eu fazia duas coisas, três no máximo. Eu não... quatro, quatro, e cinco. você, na verdade, estava pensando em outra coisa. Sempre, você estudava para a prova, você ouvia a música e você pensava. Estava pensando no resultado da prova, <risos> Na outra prova, numa outra pessoa. <risos> estava ah. pensando na sua vida, ah. sentimental É, Mas acho, com que, certeza. Era, acho que era num ritmo bem diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, acho que é muito mais acelerado essa questão. Oh.